Tá, calma, calma. Então é bom dia Boa tarde e boa noite Pra você que tá assistindo o canal E quer pegar essa dela Então, presta atenção Mano, mandei Olha que belezura Mandei pintar o guarda do carro. Olha como ficou Mano, ficou a coisa mais linda desse mundo, cara Também mudei pintar o capô. Esse carro ficou muito bonito Olha como ficou o assim, cara, Com a roda assim preto E mandei trocar aqui Que tava quebrado Mano, ficou mais ou menos assim Meu palio E eu achei a coisa mais linda do mundo Você trouxe o voto esse carro tá Também achei a coisa mais linda Agora fazer um take social agora go to Então, galera, mano, queria muito agradecer por seu resultado do meu carro. Espero que vocês tenham gostado. Não é um pouco hoje, mas espero que vocês deixem um like. Se inscrevam no canal que a gente tá com a meta de 2 mil inscritos. não chegando perto, hein? E também que vocês assistam o próximo vídeo, que geralmente tá aqui ou aqui. Fiquem ligados e até a próxima. Falou.